Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita e se você caiu nesse vídeo, você deve estar querendo saber mais sobre o curso Home Office Lucrativo. Eu fiz o um curso, eu tô gravando esse vídeo aqui para dar o um meu depoimento sincero e falar toda a verdade, se ele funciona, se ele não funciona. E ainda por cima, eu vou te revelar um golpe que eu não vi ninguém falando ainda e que você precisa saber para não estar tá jogando o seu dinheiro no lixo, tá bom? É, bom pessoal, é, no começo do ano... Eu estava desempregada, aí passando por uma situação difícil no meio da pandemia, entregava vários currículos e nada, e as contas chegando. E até que eu vi um anúncio do Facebook falando sobre o home office lucrativo. E para quem não conhece o home office lucrativo, ele é um curso 100% online, onde você aprende como trabalhar em casa, prestando serviços para empresas multidimensionais empresas como google, netflix, amazon, linkedin entre outras aí é, serviços como digitador é, avaliando sites e mídias preenchendo formulários e até dando suporte ao cliente tá e tudo isso no conforto da sua casa né o melhor ganhando em dólar e euro via paypal inclusive eu vou estar deixando o site por onde eu comprei aqui na descrição do vídeo no site tem todas as informações certinhas, mostrando as aulas do curso e mais depoimentos de alunos, tá? E não, você não precisa aí ter um super currículo, ser super inteligente para conseguir ter a sua renda. É o Home Office Lucrativo, ele te dá todo um passo a passo é para você aprender a trabalhar para essas empresas e para você estar tá conseguindo ganhar aí logo nos primeiros meses e ter a sua renda, tá? As aulas são bem boas, é de fácil entendimento, eles realmente pegam na sua mão, te ensinam tudo do zero ali, qualquer pessoa consegue aprender e trabalhar dessa forma. Mas claro, né, que também depende de você aplicar o que você aprendeu no curso e também depende do seu esforço, né? Até porque você ganha por serviços que você presta, então não adianta você comprar e não se dedicar, né? Porque senão você não vai ter resultado. E sim, pessoal, vale super a pena, funciona de verdade. Eu já tô conseguindo ganhar aí mais de 3 mil por mês. Tem alunos aí ganhando muito mais, ganhando mais de 5, 6 mil por mês. E o melhor, né? É sem patrão, enchendo o saco, você fazendo seus próprios horários, tendo total liberdade geográfica, porque você consegue trabalhar de qualquer lugar. É realmente muito bom mesmo. O valor do curso. Ele é realmente muito baixo para tudo que ele entrega, porque além do curso você ainda recebe quatro bônus e tem total suporte ali para tirar suas dúvidas. Se tiver alguma dificuldade, só pedir ajuda ali para o suporte que eles te ajudam. Esclarecendo aqui algumas dúvidas aí que muita gente tem. O curso ele é 100% online, você recebe ele pelo seu e-mail. Você não precisa ter um computador para você trabalhar, você consegue trabalhar de boa pelo seu celular. E outra dúvida que eu vejo que as pessoas têm é sobre a garantia, o curso tem uma garantia de 7 dias, então quando você compra o curso você tem ali 7 dias, se você vê que você não gostou, vê que não é pra você, só você pedir reembolso que eles devolvem o seu dinheiro sem problema e sem dor de cabeça. E o alerta que eu quero estar tá dando para vocês, gente, para vocês tomarem cuidado, que tem vários pilantras aí querendo ganhar dinheiro, usando o nome do curso, dando golpe nas pessoas, tá? Eu já vi várias pessoas aí que compraram o curso e que não receberam o curso pelo e-mail, elas caíram no golpe aí perderam dinheiro. Então, tomem cuidado, não comprem aí por Mercado Livre, é o LX e nenhum desses sites estranhos aí da internet, comprem somente pelo site oficial, que no site oficial você vai estar tá realizando uma compra segura e vai chegar certinho pra vocês, tá? O site oficial eu vou estar tá deixando aqui embaixo que foi por onde eu comprei também, que chegou certinho pra mim, pra caso alguém aí tenha interesse em estar tá adquirindo também, tá? E já peço desculpa aí se eu falei alguma coisa errada, que eu realmente não tenho costume de estar tá gravando vídeo, só vim aqui mesmo pra dar o meu depoimento Espero que eu tenha conseguido aí esclarecer as dúvidas de vocês. E caso vocês tenham aí mais alguma dúvida, pode estar deixando aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? E é isso, pessoal. Um beijo e fiquem com Deus.